isto promete Fiquem aí para ver pessoal, até já! Eu agora vou-me tornar um arroaceiro, querem ver? Yeah. por aqui dentro... Hum. Aqui não consigo subir... bicharada! Isto é enorme! Certamente era uma empresa que já deu emprego a centenas de trabalhadores milhares de calhar até ao mesmo tempo e de repente pum! Aqui também não consigo aceder a assim sítio nenhum Isto é enorme. Enorme. Impressionante. Olha aqui, dá para entrar. Opa! Espero não espetar nenhum. nenhum prego neste, nem vidro. Nem ter aqui nenhum encontro imediato. É mesmo. Espetáculo! Olhem bem a dimensão desta fábrica... O que aqui se passava... Só vidros... Ali posso passar... Impressionante... Está cheio de vidros... Cheio de vidros! Ainda vou furar um panelo... Aqui. Estão a andar aqui a fazer rally nisto! Vamos para ali, vamos até lá abaixo! Estão um 31 linhas, acabou de dizer! Aqui vamos para as entranhas da fábrica! Aqui as casas de anjos, os balneários... Olha um bocado estive aqui, tenho araião... Mas caílims! Quase! Tu tens panca moço! Vamos se aqui umas fotos agora! Vamos! Vamos pôr aqui laranjinha, aqui assim. Assim. Nem sei se eu desligue. ai que isto não vai Que uma pedra. Vai ser assim. Isto é aqui umas fotos. Espetacular, hein? Só mesmo tolinhos para isto. Espetacular, malta. Espetacular vou tirar aqui umas fotos malucas. Espetacular e agora vou tirar aqui um 360 a malta com a malta aqui. Vai ser aqui, vai ser espetacular este 360 vou já dizer. tornaram a arroaceiro! Bem, olha temos mais coisas para explorar que é a saída Está completamente cheio de vidros! Vou tirar aqui mais umas fotos. Vale? Vale? Não quero sair já para não? Deixa ver. que é spot mm -hmm. Espetacular. Olhem mm para este sim. -hmm. Mundo. Mundo. E assim. aqui uma foto aqui. que assim Embora que eu já estou a suar Vou tirar aqui uma foto Tá bom, vamos embora Aspetos andarem aqui com carrinhos. É para o Pronto maldinha! E foi assim o vídeo da exploração da fábrica abandonada, espero que tenham gostado, está bem? Bah, não tenho mais, PEACE AND LOVE!